Fala galera! Bom, sei que vocês estão muito bravos comigo, tá? Já joguei sal grosso aqui, já rezei, já fiz tudo que tem que fazer pra melhorar isso aí. É Algo que nunca aconteceu, o Antônio Queiroz aí errar todos os palpites. Mas essa vez vai ser diferente, preparei com mais carinho e tenho certeza que vocês vão gostar. Olha a sequência aí. Tá, então fiquem atentos aí até o final do vídeo, que é o final, e vamos sortear os dois prêmios aí de 50 reais. Temos aí Flamengo Internacional. O Internacional não é um bom visitante, não ganhou aí as últimas três partidas. E o Flamengo, depois desse grande jogo contra o Ceará, tem certeza que vai recuperar o futebol, até porque para manter a liderança, né? Então, nesse jogo aí, tem certeza aí que vai dar Flamengo. Bom, seguindo pelo Brasileirão, temos São Paulo e Atlético Mineiro. Um detalhe interessante é que das últimas cinco partidas do São Paulo, quatro deram empates. Já o Atlético Mineiro vem de duas vitórias, então vamos seguir essa lógica aí, eu acredito que não vou dizer quem vai ganhar, mas sim que vai dar a dupla hipótese, empate ou Atlético Mineiro. Bom, seguindo pelo Brasileirão temos Corinthians e Ceará. Ceará vem mal no campeonato, tem só um pontinho e para piorar não fez nenhum gol. Vai jogar aí fora de casa contra nada mais nada menos aí que o Corinthians. Quem vai ganhar esse jogo não tem dúvidas que vai ser o Corinthians. Agora, para o mercado novo que nós vamos lançar aqui, vai ser o casa ganha zero. Em outras palavras, que o Corinthians ganha e que não vai levar gols. Então, casa ganha zero, opção sim. E para finalizar, vamos de Premier League, Chelsea e Liverpool. Um detalhe interessante é que das últimas 10 partidas, 9 saíram gols aí de ambas as equipes. Então, não tenho dúvida que vai dar essa lógica. Quem sabe aí, muitos gols é de Firmino e Willian. Então, vamos de ambos marcam sim. E aí, quer ganhar 50 reais? Então, para participar, inscreva-se agora na BetMotion. Na descrição desse vídeo é só você deixar aí o seu login e o seu palpite, ou seja, quantos palpites aí eu vou acertar. Não se esqueça que vamos premiar aí dois ganhadores, então afinal aí vão ser 100 reais. Te espero no próximo vídeo e espero que você seja o ganhador. Valeu!